Eu quero Argo City e Kendon. Nenhuma delas será devolvida. Não estou pedindo, Brainiac. Começou. Let's mm see. -hmm. Primeiro Krypton, agora Metrópolis. Isso era uma piada inteligente? Minhas mãos ainda tremem quando eu lembro da recolha de Krypton por Brainiac. Quero dar ao mundo que ele roubou uma segunda chance, mas vincular-se à nave de Brainiac é muito arriscado. É preciso achar um jeito mais seguro para isto. Estou tão feliz pela ajuda da Liga da Justiça. Barry e o Professor Stein, eles já me ensinaram tanto. Todo dia chegamos mais perto de reverter o processo de recolha de Brainiac. Quando funcionar, Vamos escolher o Sistema Estelar certo. O que Brainiac destruiu renascerá. Argo City e Kendor, cidades vizinhas, sobreviventes. Não pude salvar Galeo, mas salvarei nosso povo.